Gossado, Mas eu olha lance. Que, por favor. o lance, <risos> o Júlio aqui, loucão, 24 horas, eu... Júlio, e cá, Mano... O que é? É ele... Spook House é uma farcinha. Nossa, zoei <risos> ah, o Spook House até umas horas. do Spook Até umas horas, mano. Meu culto é um mas, assim. mas não, mas ele tava. Ele viu que era zoeira, Mas que, ele viu uma que era. Coisa de louco. Claro que viu, mano. Coisa de loucão que fala as coisas sem limite. Oh, agora é isso, eu vou não, contar mano. pra ah, vocês. Todo é mundo tem o um dia, mano. Todo mundo. Oh, pega tá um dia. zoando. É, é aquilo você que você falou. Falei, Caralho, é, isso. Eu escolhi aquele dia e acabou. É, mano. Os caras querendo. Mano, é isso é uma coisa. O pessoal é muito rápido pra pular pra julgamento. Galera, vira Deus em um segundo para julgar. Não, se outros. bem que a galera adorou, viu? Falei, é! adorou todo mundo, não todo mundo, mas Porque a galera tinha... vê assim, fala esse não. é o Juro, yeah, esse é o, esse é que o eu menino, esse é com os olhos de fogo. <risos> Ó, mas eu tenho uma pergunta que eu esperei pra perguntar mano, essa pergunta aqui. Nossa! Você <risos> viu é é que muita... eu meteu um o remix. Muito foda, mano. O que, que aconteceu? É, porque a galera, mano, muito fome me Tromba na rua e fala, caralho, que 24 horas, ah, o Júlio, <risos> não sei o quê. É. E aquela porra lá, o, o Ninja, o que, que aconteceu? Eu tava do seu lado, é. né? e aí teve um momento que eu ficava arrepiando, porque ficava o um cara aqui atrás de mim. Tá. Fiquei da puta, tá. Pensa nas coisas ruins da sua vida tá. Caralho, eu já tava triste Aí eu pensava, minha é energia, mãe morrendo mano. Eu levando claro. um tiro Aquilo <risos> era tudo você, isso que eu tava mas, pensando, caralho Você sentiu porque ele é. energia Ele chegava assim, no meu ouvido e falava assim Atrai tudo de ruim pra você é. Falei, Caralho, é caralho, também então, Você tava chamando que era pra tirar é, é, entendeu? E aí teve uma hora que eu falei Mano, eu tô me sentindo muito estranho Mas na hora que eu olhei, você é. tava aqui Deitadão Virando o olho é, Ninguém eu... viu Só é. eu via é Eu, assim, eu baixei assim é E vi assim. seu olho virando É porque assim eu Como eu fui Qualquer parada Que a gente vai fazer Eu me entrego pra parada Eu também Vamos irmão. fazer Vamos fazer então então assim, eu, então assim Eu limpo tudo que é preconceito Tudo que é ideia Que você já tem preso E falo Vamos fazer essa porra Me fala como é que é E a gente detona E se diverte E vai a fundo É assim que faz e aí, aquele momento, eu tava no momento exatamente da minha vida onde eu tava descobrindo e aflorando toda a espiritualidade, mano. Então ali eu fui seguindo as regras à risca. Aí o barato assim, ó. Então, assim, ó, eu só me entrego pra parada. Mas assim, ó, eu estou consciente o tempo inteiro. Então não é um negócio de falar, ah, eu estou, estou de... Eu tô, mas aí você. Mas eu me entrego pra parada. Então eu deixo o meu corpo me levar. Então foi isso, foi levando totalmente e tudo dali, mano, aquilo foi crucial pra virada de jogo da minha Sério? vida, do Spook House, do Nino, barato crucial, mano. Tudo que tava rolando ali, eu já tinha tido uma... Quando ele me chamou e ele falou, sabe, da mulher, já tinha um brother meu que tava em casa e que tinha dito uma vez, tinha uma mina na parada. Então ali ele ganhou toda a minha atenção. Entendeu? Comer barato. Então, assim, e fui, mas assim, aí você se entrega pra parada. Eu digo isso que nem assim, ó. Hoje eu sou praticante, mano, do rapé. Faço rapé, mano. Você faz a parada? Puta que eu pariu. Você já vomitou minha fazendo? Vida. Nunca vomitei, mano, mas já, já tomei uns baques nervoso. Eu já vi gente vomitando. Já vomito. Você tem aquele aplicador? Tenho. Tudo, é só pra que isso eu tenho que fazer sempre no... Sabe, você põe os pés na terra, né? Mano, mudou minha vida, Igão. Sério? Mudou completamente. E assim. Todo dia? Mano, eu faço todo dia, mano. O é quê? o meu momento com Deus ali, mano. É, eu sou praticante diário, mano. Caralho, é assim, pra ó, mim, rapel é... o cara fazia uma vez no mês. Não, mas tem assim. isso aí. Mas pra mim, assim, mano, eu vou indo assim, ó, intuição. Sabe como eu tô me sentindo? Mas assim, ó, ele me coloca numa situação assim, ó, de uma. É uma meditação forçada. Que a gente não para. Tá, sempre tá fazendo um monte de coisa uhum. E aquele é meu momento com Deus meu, Todo momento é meu momento com Deus mas assim É meu momento comigo ó, Com a divindade interna aqui Então assim, mano, ele te põe num barato Que é assim, é o que aconteceu aqui Com o Spook, barato Então assim, ó Eu tô, mano, meu corpo fica assim Eu digo, sabe, porque eu me entrego Eu tô totalmente consciente mas eu me entrego, sabe, ao que tá acontecendo na medicina. Então, assim, eu não tô ligando pra nada. Eu tô aqui. E na minha cabeça, a voz, se acalma. Vai falando comigo. Vem um sentimento de gratidão. Vem coisas que eu preciso fazer no dia. Galera que eu preciso conectar. Expo... Mas o principal pra mim é afastar coisa ruim. Energia negativa. Porque hoje, mano, é assim, ó. Você falou de arrepiar. Lembra que ele tava mandando a gente atrair coisa uhum. ruim? Mano, quando sente... -se, eu, hoje, hoje em mim, eu já sinto assim, ó assim, aí eu já sei que já, já que... não é um negócio assim, ó mas assim, você vê que a sua feição muda seu humor muda então assim, eu comecei a ficar numa sensibilidade muito grande com a parte espiritual é energia, mano energia é o barato então é assim, sabe, você começa, então hoje quando você identifica, sabe é mais fácil de você cair fora, você não entra na cilada, entendeu então assim, como a galera, ninguém tem esse conhecimento da parada, de nada né, então assim, aí você tá com essa presença, você tá ruim, aí você começa a encher a cara. Ah, você pediu, você é. tá pedindo pra se fuder. Então assim, mano, aquele barato do isso foi muito foda pra mim. Importantíssimo. E depois, o Nino foi até a minha casa, aí, o até a minha casa, Caralho. sabe, foi, mano, pra gente dar sequência no barato, mano, eu tava mais carregado e botar a vida inteira que você imagina, né, mano? É uma vida inteira, né? Não, dá hora até pro, pros telespectadores é, do Par é... que perguntam sobre isso, isso, tá aí o depoimento dele, porque não, muita é gente... Não, é a gente, O resto não ficou bem é. ali, né? Não sei, mais ou menos, mais ou menos. Uh, é, é porque assim, assim é porque isso. você tem que estar tá na busca. Você eu tava, tem que... não, eu tava. Não, mano, você sempre teve, sempre estava, você é eu diferente. Tô, eu, eu tô pra tudo. Você é diferente, eu já te falei disso, você é foda. E é o seguinte, mano... Era o meu momento... Cada um tem a sua hora... Olha pra mim... Levou 40 anos na parada... Uhum. Pra chegar nisso aí... Sabe... Então hoje assim... Deu, deu entender... Deu querer... Então assim ó... Quanto antes, mano... A gente despertar pra espiritualidade... Melhor a sua vida vai ser... O barato não é brincadeira... Mano... É isso aí... É o bar... Mas assim... É uma delícia, mano... É só pra potencializar... Tudo que tem de foda em você E afastar tudo que tem de merda É isso a parada É que a galera bitolou com religião Com viver, sabe, de um jeito assim Porra, dá até pau no cu Sabe, um barato maçante Não é, porque a galera foi pra galera Por de um jeito maçante É, Júlio, é, fala, tô falando E a gente tá se libertando disso Não é nada disso É potencializar toda essa beleza que tem aí dentro É aflorar o negócio Sabe? Porque tem a galera... Ah, não posso fazer isso, não posso fazer Eu não posso caralho, cara. Quem falou que não pode fazer isso? é livre. Livre arbítrio. Então é pra isso, mano. Deixa Nossa, bat... eu me emociono. Deixa eu não, bater uma punheta pra hora, você. Não, para aí. Ó. Oh. Eu não tô com pau aqui. Cara, deu mó um discussão. De Deixa eu bater uma punheta pra você. É, é. Tá? Mas é isso. Todo mundo precisando matar isso. Para é. aí. Não, eu, olhando pra mim com tesão. Eu tenho isso <risos> também, eu olho pras pessoas com Pior, tesão. Pior que ele fala, deixa eu bater a poeta pra você, olhando na direção não, do pau, ele, é, ele, olha... ele é. Ele é, ele tem um olhar foda. Um olhar de é lavado, e não? Não o lavado. mais legal vai é, ser que amanhã vai. o Spook House vai pegar esse trecho e falar, viu? Só compre já. <risos> é, é, é, é. <risos> Clique no link. Foi importante pra <risos> mim.